Olá, eu sou, meu nome é Wagner Costa, eu sou consultor eleitoral do CREMG. Estou aqui para passar as instruções aos senhores mesários sobre o uso e o manuseio da urna de lona e da cabina de votação. Vamos começar então. Os senhores mesários receberão uma urna de lona, que é essa urna aqui que está na minha mão, certo, e uma cabina de votação branca da Justiça Eleitoral. Essa urna ela estará lacrada. Os senhores estão vendo dois lacres, um lacre maior e um lacre menor. Eu, logo a seguir eu falei a explicação sobre esses lacres. Ao receberem essas urnas, os senhores receberão as urnas. Os senhores falam esse movimento com ela, de forma que ela vire uma sanfona. E elas deverão ser colocadas em duas cadeiras, como eu vou fazer no exato instante. Ela possui duas abas laterais marrom, vocês estão vendo, que serão colocadas de um lado e do outro da cadeira. A tampa da urna será levantada e o presidente da urna romperá o lacre maior, abrindo a fenda para o depósito dos votos. Ou seja, a urna estará já aberta, pronta para receber os votos. Ao final, ela será lacrada novamente pelo presidente, no final da eleição, com o lacre que os senhores receberam junto com o kit eleitoral. Esse outro lacre será colocado em cima desse. A chave, ela está com a sua fechadura lacrada nesse, nesse local. Os senhores romperão também essa fechadura e abrirão a tampa da urna. No momento da apuração, os senhores tirem a tampa e os votos estão todos aqui dentro. E os senhores aí, nesse momento, seguirão as instruções que foram passadas pela Comissão Eleitoral nas apostilas que os senhores receberem. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, a gente pede que entre em contato com a Comissão Eleitoral. Vamos passar agora para a cabine de votação. Os senhores mesares receberão da Comissão Eleitoral uma cabine de votação igual a essa aqui, juntamente com todos os materiais. Essas cabines chegarão dobradas e deverão ser colocadas em uma à parte, para que o eleitor possa fazer o seu voto. O, ele... o mesário abre a cabine, dessa forma que eu fiz, levanta a primeira aba aqui assim, e coloque as duas pequenas abas de travamento da cabine, colocando a cabine na posição para o eleitor. O eleitor recebe a cédula do mesário, se dirige à cabine, faz o seu voto e coloca a cédula dentro da urna. Ao final dos trabalhos, quando encerrar a eleição, a votação, os senhores fecharão a cabine, abaixando as abas, dobrando a cabine para a posição que os senhores receberam, assim, e ela deverá ser devolvida para a comissão eleitoral, juntamente com os demais materiais e a urna. Agora nós iremos passar para o instrução dos trabalhos de apuração dos votos colocados na urna.